Olá, meu nome é Suelen Ramos, sou empreendedora digital e especialista em vídeos online. Durante a minha experiência, entendi as dificuldades dos prestadores de serviços, empresários, profissionais liberais e autônomos para divulgar os seus negócios na internet. E para ajudar esses profissionais, eu criei a minha Consultoria Estratégica em Mídias Sociais. Nessa consultoria, eu analiso suas redes sociais, ensino como produzir conteúdo que gera engajamento e como utilizar as principais ferramentas para suas postagens. Além disso, também vou mostrar como funcionam os anúncios do Facebook e Instagram. What? Oh. Freeze, brain, five. A minha consultoria está dividida em quatro pilares. Entender o seu público e como se comunicar com ele. Alinhar a sua comunicação e o que é necessário para posicionar a sua marca nas principais redes. Fortalecer a sua marca utilizando estratégias de produção de conteúdos eficazes para criar conexão com seus clientes. Conhecer ferramentas poderosas para otimizar os ensinamentos obtidos com a consultoria. Yes, thank you. You will get rich quick. We all will você vai aprender com a Consultoria Estratégica de Mídias Sociais. Você vai saber como identificar o seu público-alvo e criar a sua persona. Vai aprender como criar um calendário editorial, que tipo de conteúdo produzir, pensando em uma jornada de compra do cliente e como desenvolver uma estratégia eficaz de conteúdo para Instagram, Facebook, WhatsApp e YouTube. We were on a break. Você também aprenderá como criar roteiros de vídeo para intensificar as suas vendas e, principalmente, como melhorar o seu posicionamento no mercado digital. Além disso, eu vou identificar o que é necessário trocar nas suas redes sociais e ensinar os melhores caminhos para encontrar profissionais para ajudar você na produção de conteúdo. Então é isso. Se você deseja divulgar o seu negócio e atrair mais clientes pelas redes sociais, eu aguardo seu contato. Será um prazer atender você.